querendo desviar. Eora primeiro uh! combate! Oh! Arrancando a cabeça! Picadrão! Picadrão! Tá pedaço! Ah! porra! Senhoras e senhores, atenção para dicas de segurança. Atenção para dicas de segurança com ele. Rato borrachudo. Problemas acontecem. Normal. Caso uma bateria dessa pegue fogo, uhum. é combustão instantânea, tá ligado? Então, tipo, não adianta tu chegar com um extintor que não vai apagar. Sim. Tem que tirar o oxigênio. A gente comprou um saco de areia ali no aplicativo agora. <risos> Eu vi chegar. Tem que, ó, simulação. Bum! E vim jogar o saco pá, tá no robô. Bom. Dois mil anos depois. Pra entrar na arena. O os Picatrão dois estão entrou dois. suave, hein? Não teve muita dificuldade pra entrar ali, Os não, ficar hein? Os estão Precisa. preparados. Ah, foi feito pra isso. Pra na arena. Entrar suave. Entrar suave. Entrar suave. Então, que isso? Que isso? Você viu isso, Nível? Ah, o teste da arma de berê já assustou um cadinho. Ai, eu não reparei. Ah, oh! Ah, oh, oh. O, teste uh, oh. o teste da arma de berê já assustou um bocadinho. Oh, oh. um não. Ah, não, não, ainda não, não, não. Não. Não, não, não. Aquecimento cada um no seu quadrado. Pô, vai dar só tá... oh, oh, oh. né? tá, por... E agora, meu parceiro? Calma aí, eu quero saber se os dois estão preparados, nem e fico aguardando a sua contagem para início. Bom... Deixa um pouquinho aqui. Tudo, tudo testado, tudo testado, tudo preparado? Calma, tá calma, preparado, Iberê? Vai 10 segundos! Tudo testado, vamos lá! Preparado, Senhoras Hoje, senhores, hum. chegamos! Ao Man event of evening. Já vai começar a luta da noite, Nível Stefan. Olha, eu assumo que estou um pouco preocupada, um pouco ansiosa, já temos a nossa equipe de bombeiros preparada, saco de areia Vamos lá. e tudo tranquilo. Vamos lá, toca pau. E pode startar a partida! O duelo vai começar Street Box, diretamente da Arena Flow Podcast! De um lado temos Iberê, do outro Rato Borrachudo, de um lado Ratoeira, do outro... É, é tão estranho toda vez repetir o nome desse... Picatrão! é o nome do robô! Pode começar porque tá valendo! Tá Eles vão rindo. se estudando! Eu senti que o Iberê tá tentando enrolar o tempo! Rato Borrachudo deu dois rabos de arraia e um comanche pra tentar buscar aquela a voadora que voa Vai tentar encurtar Prepara o Roryuken Já veio pra cima pra tentar passar Ih, deu esquiva Puxou pra direita de novo O falo está de olho Os jogadores estão só se estudando, Nive É, eu sinto que o Rato está querendo partir pra cima Enquanto isso a Ratoeira está querendo desviar E olha o primeiro combate uh! Arrancando a cabeça A arma de Berê foi destruída Chegando Esmerilhadeira Picatron Picatron arranca pedaço PORRA Picatron tá vivo Picatron rodou Ele volta, tá ele arrancou um pedaço da parede Mais um pneu voando Ele tá parecendo uma enceradeira Nive E vai pra mais um combate Picatron tá meio perdido PORRA Picatron é ao que me parece, Murilo, parece que o, que o Picatron está fora de controle. Eita, que o Picatron Uou. arrancou mais um pedaço! Tá sem os dois pneus, gente. Não, é... Tá sem os dois pneus, agora... Tá com o pneu comido por cachorro... Ribeirinha não consegue se movimentar nesse momento, Nível Estefan. O rato você controlar, então... Eita, tá mais um pedaço! Eu gente... Fazer... É, é precoce! <risos> Ai, nesse momento a enceradeira chamada Picatrão vai fazendo a limpa na arena Vemos agora Iberê, olhando vai com acabar, um olhar triste, oh, desanimado, de porra. O ele Pica tá Tron, vivo ainda. O Picatron só tem, só tem uma roda funcionando, então ele roda pelo, no próprio eixo, ele apenas roda pelo, no próprio eixo. Eu tô achando que Picatron tá fazendo algumas dancinhas de provocação, ele está desafiando o adversário, ele desligou o seu armamento e vai fazendo 360 absurdos, vamos agora... Nessa avançada. Olha, o coach dá uma é. dica aqui é. dos bastidores. É, o coach tá ali eu... falando pro Rato Borrachudo buscar os três pontos, porque vale 20 mil reais. Vale 20 mil. Assim eu, eu, assim, eu tô um pouco na dúvida. Eu creio que a ratoeira não consegue mais se mexer. Não, não, eu não. Eu tô mexendo, um não. pouco. Na... <risos> assim. <risos> oh. Eu não, eu, eu não Picatron. queria falar não, Picatron que tem Picatron o, no o no movimento, o Picatron, o Picatron que Picatron tem uma lá. cara fálica, mas quem tá vibrando é o do Iberê, a ratoeira que está vibrando parada. Vamos agora, Picatron tentando mirar, tá difícil de mirar ali, tá difícil de buscar tá esse difícil, acerto. Tá difícil, tá difícil, Picatron sobrevive com apenas longe. uma roda, uma roda girando. <risos> Só armas Ele tá tranquilo não, não. fazendo dancinha. Ah não, tá as a roda ali. Ah. <risos> tá inteiro, tá inteiro. Será que o rato borrachudo não vai procurar o golpe de misericórdia ele ali? Não consegue, ele cara. não consegue sair. Ele gostaria. <risos> Eu não consigo Tá chegar, difícil! Pô, por que, que tu não liga essa arma aí no foda-se? E aí vai pra qualquer lado a hora que bater é. ele, sai voando. Vamos ver. Não, a arma tá, a arma que tá milhão. É, lembra da bateria? <risos> Entendi. A tática não, é que ele gente, está economizando a bateria. Gente, eu vou falar uma coisa. Ratoeira, sem os dois pneus, sua arma quebrada. E se a gente enfiar essa madeira e empurrar um contra o outro? Ele tá indo, hein? Ele tá indo, tá hein? Tá chegando na Malemolência, Molense, No Reboleixo. Tá lá vem ele! Lá ele. ele. Picatrão vem tá pro chegando. golpe tá final! Tá chegando! Ele prepara! Tá chegando! Ele encostou! Tá chegando, Murilo! Vai ter o um duelo! <risos> ele tá... <risos> O golpe final foi um tapa Wesley. na cara, ele vem chegando, vai... <risos> tá passando, vai ficar tron. <risos> ele tá sarrando e roçando, roçando e sarrando em cima de ratoeira, a <risos> arma não liga, a arma Eu não, não liga, tá mais. Sério? Ah, Wesley, ele tá dando pau no Esk, ó, tá enquanto isso... Que? No final das contas, então, os juízes eu aí... Eu acho que passou os 3 tem que ter juiz pra saber quem ganhou. É, é, quem ganhou, ó. Olha. Pelos pontos, né, que a gente tem que ver eu os pontos aí. a da vitória, vale? <risos> assim, a informação que eu, eu estou recebendo... Se a, calma sabe, aí, eu calma eu aí. Tá aí. Pincelada. É. <risos> a gente tinha... a gente tinha confirmado sobre isso, pediu o VAR sobre a luta. É, eu estou recebendo umas informações aqui do juiz no meu ponto. A informação que eu recebi... Vê se você recebeu a mesma informação do outro juiz, Morelo. Sim, a sim. A informação que eu recebi é que o Iberê foi mais... A, a ratoeira foi mais danificada inicialmente e ficou sem conseguir se mexer... Primeiro, entendeu? É, tá e pelos ataques. É. Ele tá tentando. E pelos, tá vivo, tá e pelos ataques, viu? o Picatron ah, conseguiu fazer ah, mais ah, ataques ah, pra ah, cima ah, da, da ratoeira. O que, qual foi a informação ah. que você recebeu? Só pra lembrar a todos que estão em casa, vocês só estão vendo o lado de cá. Do lado de lá tem, temos uma bancada de 12 juízes, sendo que seis são formados em mecatrônica, os outros seis são curiosos. Então a gente tá agora tentando entender se a votação vai ser unânime ou não. Uma das ideias foi: vamos tirar a diferença no peso inicial. Se um pesou 450, o que ele tiver a menos foi o que ele perdeu. O outro pesou 414. Então a gente já sabe que quem perdeu muito peso, pela nossa visão de cima, é a ratoeira. Aqui, fica aqui no meio pra levantar o braço do vencedor, por favor. Da... Mano, na real, você tem que levantar o, re... o robô vencedor, que é o robô que ganha, não é quem isso. É isso. Cara, beleza, beleza. Vai, Nive. Aí ah, é o microfone. Com vocês, o vencedor dessa batalha de robôs maravilhosos do Flow Podcast é... PICATRON! Ele que leva o primeiro cinturão do Street Bots diretamente da Arena Flow Podcast. E ganha... PICATRON! E leva pra casa 20 mil reais. Como que 20 eu... mil reais? Então, agora mil, vamos trabalhar 20 na sinceridade. Mil. Vamos trabalhar na sinceridade que ele não vai levar pra casa 20 mil. Metade vai ficar ali com o João com o braço. Entendeu? É, seria... João com o braço tá ali só esperando pra cobrar...